Bom gente, sejam todos bem-vindos, estou examinando o couve Eu, eu de uma falha, eu bati o, o meu inseticida natural e, e teve lugar que não bati por baixo das folhas Então tá, vocês veem aqui, ó, eu jeito que está carregado, mas está controlado, não tem muita praga Isso aqui é o pugão de couve eu Vou tentar mostrar para vocês que é difícil é o local que bateu o meu inseticida natural Vamos ver se vai dar para ver, filmar. está ruim de filmar aqui Deixa eu ver. Tá vendo? Esse pingo preto aqui, ó. Já é tudo morto, ó. Tudo morto. Já morreu. Ontem tá esse negócio preto aqui no meio também tá bem propagado, é morto. E a coisa simples, gente. Vinagre e sabão. Qualquer tipo de sabão. Você controla o pulgão de cubo. Beleza? Um abraço aqui do projeto de São Lázaro.